Eu fiz os oito pontos e os doze caminhos sem ser ainda embaixadora, né? só como diplomata. Então a orientação é de que nós ainda não podíamos dar curso, né? colocar isso como um curso. E eu aplico no consultório é, com as pessoas que eu atendo, passando atividades para elas relacionadas com cada um dos pontos com as músicas, porque a gente, atendendo, a gente percebe aquilo que a pessoa precisa para a vida dela, para que ela deixe fluir o que ela tem de melhor, porque todos nós somos maravilhosos. E aí as músicas ajudam, né estar na natureza, meditar, e aí sempre eu passo alguma coisa para a pessoa fazer entre um atendimento e o outro. E aí sempre relacionando com os oito pontos naquilo que eu acho que a pessoa precisa trabalhar, né? E tem dado resultados incríveis junto com as outras terapias. E dos doze caminhos, é, um que me chama bastante atenção é a questão de definir o nosso espaço, né? De assumir o nosso lugar no mundo, né? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Né? Por que eu vim aqui? Qual é o meu serviço? Qual é a minha oferta? ter essa clareza e estar inteiro nisso e, e com toda a confiança de que toda a hierarquia, de que os seres de luz e de que a nossa essência vai nos levar a isso. E, e eu tenho sentido a cada dia que a maior transformação na minha vida está sendo essa, de saber quem eu sou, de saber o que eu devo fazer e agora tendo mais clareza de como fazer. A gente cria ao longo da vida né, um padrão de comportamento em que a gente segue é, o que a nossa mente, o nosso ego, a nossa personalidade nos dita e não aquilo que a gente verdadeiramente é, então é muito difícil a gente ser aquilo que a gente é em essência e dominar a mente para que a mente passe a ser um parceiro nosso, né? que nos ajude naquilo que a gente precisa, porque a nossa energia mental é fundamental, é difícil. Mas é, ainda é um desafio, mas já mudei bastante. Então hoje eu consigo deixar que aquilo que eu verdadeiramente sou assuma mais a minha vida. Então isso vai fazendo com que a gente realmente esteja em paz e vibre a paz para para as pessoas que estão à nossa volta para o planeta. Então à medida que o nosso campo vai mudando, e que esses dois programas vão nos transformando, a gente vai transformando também os campos de energia que estão à nossa volta e, e o planeta, né? na medida daquilo que a gente é capaz.